Nós somos da WireUp. a gente é uma equipe que desenvolveu então um, um equipamento inovador para movimentação de câmeras, ele faz captação então de, de imagens aéreas e diferentemente de, de vários equipamentos que já existem hoje, ele consegue fazer isso em ambientes também fechados. A grande diferença é no fato dele poder se movimentar uh, sem barulho, com uma boa autonomia, questão da bateria, e ele também consegue então ter essa, essa dinâmica de se movimentar no espaço como um todo. Ele se movimenta através de dois cabos independentes, então ele pode se deslocar num plano, se movimentando tanto para cima quanto para baixo, para um lado e para o outro. Mas, além de se movimentar em ambientes fechados, ele também consegue, que é onde é o nosso diferencial, a gente consegue também movimentar em ambientes abertos, que é onde a gente veio fazer o nosso teste aqui hoje. Então, a gente fez um teste hoje aqui na Redenção, fizemos gravações da gente caminhando, conversando, para começar a testar o equipamento. A gente está incubado na Asha, a gente já está a, a, desde 2017, início de 2017 ali incubado na Asha que vem nos proporcionando também bastante material, infraestrutura para desenvolver o, o equipamento. Nossos próximos passos é fazer com que o, a nossa Kibicam se movimente de forma bem suave, porque por, traba por trabalhar com câmeras, os nossos potenciais clientes, eles sempre comentam, ah, mas isso vai funcionar com, com uma câmera assim, ele vai, a, a imagem vai ficar suave, vai ficar estável. Isso a gente está trabalhando então bastante, é o nosso principal desafio hoje, a gente vem resolvendo e é até por isso que a gente está contando com uma equipe agora de, de design de dentro da para nos ajudar com isso. Então, o nosso equipamento, a partir de dois pontos de fixação, que podem ser a moda do cliente, pode amarrar, então, por exemplo, no nosso caso, o que hoje que a gente testou, amarrado em dois pontos, duas árvores, separadas por em torno de 7, 6 metros de distância, a gente prendeu a uns dois metros, e meio, 3 metros de altura, e a partir disso ele faz a movimentação num plano, formado perpendicular ao solo e passando por esses dois pontos. Então ele se desloca tanto na vertical, podendo filmar lá desde os pés até a parte de cima, filmando em cima da cabeça, semelhante à imagens que os drones também geram e assim como pode se deslocar também na horizontal. Então fazendo um vídeo bem versátil, na maneira que o, que o nosso cliente precisar. Ele também tem uma bateria portátil, onde pode trocar no momento que tu quiser e que hoje tem uma autonomia estimada de meia hora, 40 minutos. Uma parte também que nos preocupava e preocupava a todos é como é que seria a instalação, porque ela teria que ser a mais prática possível. A gente sabe que os nossos clientes eles buscam muito o quanto menor, menor tempo possível para a instalação, desinstalação de, de todo o suporte audiovisual deles. Então a gente desenvolveu ponteiras extremamente, uh, exclusivamente pensadas para várias situações. Então no caso hoje a gente usou para essas ponteiras, uh, para esse nosso cenário em árvores, a gente selecionou ponteiras que fazem uma forma de abraço, elas passam um cabo através delas e fixam bem com uma forma intuitiva de prender na, no, na estrutura. O objetivo é o usuário não ter que descobrir como fazer um nó na hora e sim apenas clipar um equipamento e que seja pronto depois para o uso. O nosso equipamento ele se baseou muito na mesma tecnologia que já é utilizada em estádios de futebol, principalmente, uh, em eventos mundiais, onde eles usam uma, uma câmera que eles chamam de SpiderCam. Ela se movimenta através de quatro cabos de aço e faz uma, uma captação de imagens bem similares à nossa. O grande diferencial é a gente ter trazido um equipamento mais popular. Então, para que pessoas mais amadoras possam utilizar, ou seja, que seja um equipamento mais leve, mais portátil, mais acessível financeiramente, e que assim mais pessoas possam utilizar esse equipamento que antes era tão caro e complicado de ser utilizado. A gente consegue ver também que em questão de, das imagens geradas por ele, ele, é muito, ele muito se assemelha aos drones. As pessoas perguntam, ah, por que não usar drones? A gente explica. Principalmente para ambientes internos, tu não tem como usar o drones em muitos eventos, formaturas, casamentos, dentro de igrejas, por exemplo, não é permitido usar os drones. E também, mesmo se fosse, vocês iam perceber que ele faz muito barulho, ele tem problemas com segurança, e isso para esse tipo de eventos atrapalha muito. Além da questão da autonomia, que os drones duram entre 15 minutos, 20 minutos no máximo, então uh, isso também complica bastante para quem está produzindo o vídeo. Esse palco que estava junto com a gente aqui hoje, ele é um dos grandes potenciais de aplicação do nosso do nosso equipamento. A ideia é também poder fazer filmagens aéreas de cima do palco, para, por exemplo, em shows, alguma apresentação de alguma banda, algum teatro, e a ideia é poder fazer filmagens o mais dinâmica possível para fazer uma gravação diferente e ter um ter vídeos cada vez melhores. A gente sabe hoje que cada vez mais as pessoas buscam fazer vídeos mais dinâmicos, com uma transição mais suave, mais, mais interativa, que busque uh, animar cada vez mais para quem está assistindo o, o vídeo. Então, às vezes, uma câmera parada que eles usam em determinados pontos desse, dos palcos, nem sempre agrada tanto ao público. Então, a gente está buscando uma solução que possa trazer com segurança um equipamento que faça filmagens aéreas e super dinâmicas, com uma transição super bacana. Agora a gente está bem focado então em terminar, em otimizar o nosso produto e fazer ele ser escalável, fazer ele ser fácil de fabricar e para isso a gente precisa de investimento. Então a gente está correndo atrás de investidores, investidores anjos, que se porventura uh, quiserem entrar em contato com a gente, a gente está aceitando isso, para poder escalar isso da forma mais rápida possível. A gente como empreendedor, a gente sabe que a gente tem que uh, passar pelo ciclo de construir, testar, errar o mais rápido possível. Então assim que a gente conseguir, a gente pretende estar fazendo isso. Então, todo mundo sabe que a gente não faz nada sozinho hoje em dia. Então a gente tem uma equipe de engenheiros. Estamos muito bem acompanhados aí, estamos desenvolvendo, não é, galera? Com certeza. Vai voar? Vamos, vamos fazer muito vamos. vídeo? Vai, vai, vai. Então tá. Vai surpreender muita gente. Isso aí, boa. Conte com a gente.